O clipe de estreia da carreira solo desse compositor é um convite ao universo dos sonhos musicais Hoje eu converso aqui com o Rodolfo Garcia que está lançando seu primeiro material, seu primeiro EP solo E aí Rodolfo, beleza cara? Alô Renê, alô Sonho e Prosa e todo mundo que está acompanhando aí, tudo bem com vocês? Cai do céu um horizonte em chamas, cade sem saber da minha dor Rodolfo, esse clipe Som dos Sonhos é super recente, né? Saiu agora em julho, mas já tá tendo uma repercussão muito boa, né? A repercussão do clipe tem sido muito legal, né? Muito interessante, de verdade. Eu tô muito, muito grato, de verdade, por, por tudo que eu tenho ouvido, sim. O pessoal que, que, que me acompanha e até pessoas que, que não são tão próximas de mim é, vêm e me falam que gostaram pra caramba do clipe, da música, da parte visual, das colagens. Então... Eu estou super agradecido, de verdade, assim, a todo mundo que tem compartilhado, aos veículos de imprensa aí que, que compartilharam também, que fizeram nota, que entrevistaram, e eu estou super feliz, de verdade, com, a, com essa repercussão. Me fala um pouco do resultado desse videoclipe, o que, que para você está mais representativo nessa junção entre imagem e som? Eu sou um pouco suspeito para falar sobre o clipe, porque eu gostei muito, muito, muito, desde a concepção, que foi feita pelo Renato Querino, um amigão meu, ilustrador, ele dirigiu, roteirizou, animou, ele fez tudo no clipe e Desde o momento que ele me mostrou o roteiro assim falou, ah, vai ser isso daqui e tal e tal eu já falei, meu, com certeza é isso Não precisa nem falar mais nada, só taca o pau aí Que tenho certeza que vai ficar massa E de fato me agradou muito, sabe? Ficou dinâmico, ficou colorido, achei as escolhas dele muito acertadas E eu acho que o resultado refletiu bem o que a música também diz, diz né? O que é fundamental então foi um trabalho audiovisual muito, muito bacana, assim que eu fiquei muito satisfeito, muito contente com o resultado, e espero que tenha agradado o pessoal aí também, e que possa refletir essa, essa, essa coisa dos sonhos, essa ideia meio surreal, aquela doideira que a gente fica quando a gente sonha, acorda, não sabe nem onde está direito. Sonhos Ô Rodolfo, eu já ouvi muita história de que o violeiro, quando o cara quer ficar bom, né, o cara quer tocar bem mesmo, ele tem que colocar o guizo da cascavel dentro da viola. Agora, a sua história com um certo violão aí é um tanto peculiar, né? <risos> a história do violão que, com o qual eu compus a maioria das músicas que estão nesse disco é bem engraçada. Apesar de do Som dos Sonhos eu ter composto no piano, e assim, de uma forma muito inusitada, quase ingênua, tosca, assim Porque eu não sei tocar piano né? Então ficou, eu ficava lá, toing, toing, toing, toing, caçando nota E até que saiu Mas o resto das canções eu fiz com um violão Um violão muito, muito antigo é, Depois eu acabei descobrindo que ele é de, mil, de 1953 E era um violão da minha avó E eu cheguei na casa dela, ela falou Você toca, né? Eu falei, não, avó, pô, toca toco faz tempo, né? Achei que você soubesse, tá? ela falou, ah eu tenho um violão da época que eu era mocinha. Você quer ir pra você? Eu falei, pô, quero, né? Vamos ver qual é. E deu o violão tava numa capa toda bagaçada, assim. Então, você imagina. Tava, tava uma podreira só, né? E eu abri assim, um cheiro de coisa velha, horroroso, assim. E a madeira do violão tava toda carcomida, tudo, tudo horroroso, assim. Não tinha, não tinha corda, não tinha nada. O braço tava todo arregaçado. Mas eu falei, bom, eu vou pegar e vou, vou tentar consertar, né? Daí levei num luthier muito amigo meu. E a hora que ele pegou o violão e tal, beleza, olhou assim, chacoalhou fez... fez um barulho assim. Falei, nossa, o que será que é, rapaz? Já deu aquele desespero, né? Bicho, era uma carcaça de uma ratazana horrorosa, morta dentro, assim, uma múmia de um rato. Ai, que vergonha que eu fiquei. Eu falei, nossa senhora, desculpa. E fiquei com aquela cara, né? Tipo, ai, caramba, trouxe um negócio podre aqui pro cara, né? E daí, nossa. Mas daí acabou que ele tirou, higienizou tudo, consertou o violão e eu tô até hoje com ele aí, tocando e compondo. É um violão muito especial para mim, que me ajudou a, na construção dessas canções. Mas o Rodolfo, esse single, né, saiu agora com um videoclipe, mas tá para sair do forno também um EP, que aí aí sim, o seu EP de estreia, né? É, isso aí. Logo, logo, é, no finalzinho de agosto, eu vou lançar o meu primeiro EP. O nome dele é Ontens. É um trabalho que vai reunir cinco faixas. Uma delas é Som dos Sonhos, que eu já lancei com esse clipe. E tem sido um trabalho muito interessante. É a primeira vez que eu faço alguma coisa sozinho, entre grandes, grandíssimas aspas, porque não fiz praticamente nada sozinho. Eu compus as músicas e entreguei para pessoas muito interessantes, produtores, músicos artistas, gráficos, e o resultado está muito bonito. É, em breve, espero poder compartilhar com todos e todas aí. E já queria falar também sobre as participações desse desse disco também. É, aproveitando o ensejo de falar que eu não fiz sozinho, não fiz mesmo, é, tem participações muito especiais também. Em uma das faixas, o Guilherme da Almeida, que é o baixista da banda Terne e de outros projetos de São Paulo, ele participa. E Em uma outra faixa, o Rafael Castro, que é um musicasso aqui, um compositor de mão cheia, aqui do interior, também participa na guitarra. Então tá, tá, tá bem especial esse trabalho, vão ser cinco faixas autorais inéditas, produzidas de forma independente, e que espero logo logo disponibilizar em todas as plataformas aí. Para finalizar, conta pra gente que música é essa que você está trazendo aqui para o seu em Prosa, né? uma música que nem foi lançada ainda e estamos recebendo em primeira mão. É, hoje eu vou tocar uma canção que chama De Longe, é uma música que está presente no, no EP Ontens e é uma música muito introspectiva, assim, muito muito de verdade mesmo, sabe? Apesar do clima cósmico, assim, essa coisa sideral, espacial, ela é super singela, sabe? Apesar da grandiosidade da ideia, ela é super super intimista, assim, sabe? Então, com a, com a voz e com o violão que era da minha avó, Olha vou interpretar só. de longe para vocês. Rodolfo, muito obrigado pela participação, boa sorte aí com esse seu trabalho novo, e assim que sair o EP, a gente coloca aqui nas redes sociais também da UFPR TV, para o pessoal acessar e conhecer essa obra na íntegra. Valeu, velho, abraço! Opa, eu agradeço muito pelo convite, Renê, agradeço demais a você e a toda a equipe aí da UFPR TV, deixo um beijão para todos e todas, espero que estejam bem, se cuidem, até a próxima e para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, é só procurar no Instagram, no Facebook, no YouTube Muito em breve no Spotify com o um EP já lançado Por Rodolfo Garcia Daí a gente vai se falando lá, troca uma ideia Troca sons, músicas E é isso aí, um beijão, cuidem-se Valeu! Por não saber se abriu com céu, busquei sinais, mirei suas estrelas e as conjunções celestiais na dança dos planetas. Passou é nessas coisas.